Futebol para mais um dia. Temos um lindo e agradável céu por aqui. Vamos ao vivo a partir de agora. Eu, Gustavo Vilani, estou aqui com a ajuda do Caio Ribeiro nos comentários para contar tudo para você. Caio Ribeiro, a palavra é sua. Vamos ficar esperando por um jogo de qualidade, com as duas equipes se empenhando bastante em campo. Eles vêm para o ataque descendo a ladeira. Boa leitura de jogo, levantou. Defende o goleiro, fica com ela. Marcação forte lá no, no mano a mano, para fazer. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Lateral livre para avançar. ou no vazio, aberta demais nas costas do ataque. Enfiada perigosa, quero ver! Olha só a batida! Defendeu! Atenção, olha a sobra! Que espetáculo de bote! Ele desarma e fica com ela! Tem espaço pela lateral. Perdeu a bola, desperdiçou tudo. Dream Destroyers no ataque! Pode fazer para desempatar. A bola sai pela lateral. Desarma, bota a bola para fora. Arremesso. Lançou no meio da área. Bola cruzada, mal cortada, segue o ataque. Deu bem a jogada intercepta o passe. Vem com a bola no pé. Recupera a defesa e o lance era bom. Tá na cara do gol! Desarme preciso, grande roubada, acaba com um contra-ataque. Eles retomam a bola. Dream Destroyer está no ataque. Bateu pro gol. Pegou, atenção, tem rebote. Sobra campo e ele dispara. Defesa segue preocupada. Tem perigo. Defendeu, mas que molezinha. Tranquilo defesa do goleiro, Caio. Ele foi muito displicente no lance, Vilani. Deve estar tá com vergonha agora. Eusébio perdeu a bola. Bola fácil para o goleiro. O árbitro preferiu dar vantagem. Segue o lance. Dá o toque. Foi mal. Só devolve. Vai avançando bem. Belo desarme preciso sem falta. Eusebio. Olha a bola enfiada. Gol De voleio! Lindo chute, manda pro fundo do gol! E vem três alterações, olha só! Mudança de uma tacada só! 1 um a 0! Vai recomeçar o jogo! É Mbappé! Messi. Retal a posse da bola. E lá vem o Dream Destroyers. Tá morto o ataque, já tem bola recuperada. Enfiou, bola rápida. Defesa tranquila, segura. Desce sem marcação. Retoma a marcação. Bem na bola. Dá para alçar a bola na área. Fez o corte para dentro. Pode partir. Tem espaço. Gol! Mais um. Aumentam a diferença no placar para dois gols. Estão jogando para matar o jogo. Habita o árbitro, encerrado o primeiro tempo. Por enquanto, 2 a 0 com toda a segunda etapa por vir.